Pessoal, eu trouxe vocês aqui para ver o lado da balsa. Aqui. Sejam bem-vindos à Travessia de Balsa de Barra do Rio. Então, pessoal, aqui está o lado da balsa mais perto. Então, como vocês veem, o movimento aí é grande, mesmo não estando em alta estação. Porque, como vocês estão vendo mesmo, esse rio enche mais. Vem aqui, ó. Vem para cá. E tem ali até uma espécie de barquinho. Então isso aqui enche bem mais. Mas é um lugar tão bonito que mesmo assim os turistas vêm. Para conhecer, para usufruir. Bug é a toda hora chegando. Então eles atravessam e vão para Graçandu, que é uma outra praia aqui do município de Estremois eu vou mostrar a vocês também essa praia Graçambu muito bonita muito bonita mesmo aqui do lado tem placa aqui. Aqui, gente então tá aqui ó. como vocês vêem tá seco pessoal Já tá seco isso aqui imagina na autoestação quando chove, isso aqui enche tudo está de jeito também aqui na baixa estação mesmo que aí eu não vi até nem aproximar eu estou fazendo a vida. então eu espero que vocês tenham gostado tchau e até a próxima